E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Mark, e bora pra Axen. A gente parou no teste de fogo, né, que eu dei uma, uma fraquejada. Então, <risos> deixa eu dar uma deletada nisso aqui. E bora continuar lá. A gente tava com a assassina, pegamos a terceira arma e paramos aqui no teste de fogo sem mana nenhuma. Então, deixa eu pular aqui. Aqui tinha uma tacinha, né? Pegou já. Aí agora a gente vai ter que fazer um ombrelelê ali. Então, esperar ele subir. Aí a gente pula pra não tomar dano, porque... Ai, por quê? Aí eu vou pular aqui direto. dificuldade, vamos bater aqui. A gente precisa pegar do mais dois para conseguir passar no teste de fogo. Então, pular aqui, pegar um flask. Eu estou muito tentada por lá aqui. Pronto. Ó, aquele ali é o símbolo do fogo. Nossa, um nossa aqui. Macamente aqui. Dá pra eu pular aqui de volta, sou um assassina, então o forte dela é o acrobático mesmo, ela tem potencial pra pular longe. Mentira! E agora a gente provou que a gente consegue pular, né? Então, abriu uma pontezinha ali pra gente e a gente vai pegar o elemento do fogo. Puta vida! E eu acho que eles esperavam que eu caísse aqui, né? Bora cair, então. Oi. O que aqui? A corte dos mil guerreiros. Então, bora pra corte dos mil guerreiros, né? A gente vai ter que se... Vai ter que provar, então. Então... não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não. Bolhadeira. Ai, que arma ruim. Eu voltei. Será que ele morreu? Ah, ele morreu. Ai! Ó. Oh. tem nada aqui. Salvo pela Urna Mística. Cara, a gente tá gastando todas as nossas Urna Mística. Na verdade, eu já não tenho mais nenhum. Vai ser muito ruim se eu morrer. Vamos salvar. Tô até quieto, porque, meu, esses pedaços aqui não é se fodem. Eu não tenho arma boa, né? Ok. Ah, essa torre é, Quando eu falei que a Orna dava invencibilidade Eu errei, gente, eu errei muito hard O que dá invencibilidade é esse daqui, ó É o ícone do defensor Ele sim dá invencibilidade pra gente Não abre, por enquanto Eu quero uma azul, porque Não suporto Utilizar essas Bolas aqui, porque é uma Porcaria Então a gente gira aqui no microondas, aí ele vai fazer esse rainha lá e vai abrir essa portinha pra gente. Então vamos pegar aqui a pedra de sumon de novo. E dropar uma bota pra gente. Estou um pouco quieto nesse episódio aqui porque eu tenho que me concentrar pra não morrer. Vamos pegar a mana. Vamos puxar aqui a... Melhor arma do jogo. Ring of Turning. Eu não sei pra que serve. Eu vou pôr aí na descrição. Golem. Ah, esse golem dá pra matar na bolha dele. Ele é lento. Beleza. Aqui tem mais uma bota. Isso aqui aparentemente é um... É um portal, eu não confio. Vamos pisar nele. É, eu errei. Não sei o que é, não. Então vamos pra cá, pra cima. Ouço tigrinhos. Ué. Ah, tá. Tem um negócio aqui. E tem uma portinha aqui aberta. Então vamos entrar por essa porta E vamos cautelosamente aqui. Tem um negócio ali Mas eu não me atrevo não Eu quero passar Toca a musiquinha aí do Céus Portioli Toca Trouxe o selo do Vinomaster. Sim, eu sou o cuzão e eu vou ficar salvando. Quero pular aqui. Ah. O. O tigre do, do. Do Snowflakes pulando, hein? Tá pistolaço comigo. Ele não gosta de gente que salva o jogo. Aê, passamos, pô. Vamos pegar aqui o negócio. Você ser nele. Cara. Ah, Tento. Não, não vou. Isso aqui não mexe. Tem uma urna, graças a Deus. Vamos pegar aqui as mana porque tá osso. Tamo na urna. Não é nada, então lá para baixo mesmo. Conseguimos sem muito, muito morrer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez esse portal vá pra. Aquele portal que a gente viu lá de baixo talvez venha pra cá. Então vamos pegar mais um alvino Mancer. É isso aí mesmo. eu não, não vou ali não. Dan se aquele cara lá, não ligo pra ele não. Então, vou abrir essa porta. Eu voltei pra cá por quê? Tá chamando nós né, pro x1? Vambora. Groupou uma tocha. Vamos ver o que tinha aqui mesmo. Ah. Todo um aparato. Eu precisava realmente vir aqui. Então. Deixa eu tomar um ar enquanto abre. Agora dá pra ir. O então, botão parece que. Bom, ah, tá, achamos a chave de Jade, a chave não, né? O crist... a caveira de Jade, então é isso. Aparentemente, isso aqui não vai abrir. Hum. Hum. Talvez. Deixa eu ver o um negócio. Acho que não é nada, não. Bom, se for, a gente volta aqui depois. E é isso, pessoal. Vou fazer um episódio menor, né? Porque... Você tá louco, mano. Vídeo de 20 minutos toda hora é osso. Então, a gente vai voltar agora pra... A gente vai voltar lá pro hub, né? Pra... Praça do Sol e... Ver o que a gente consegue fazer com o resto das coisas. O resto da chave do ornamento do outro lado. Então, é isso aí. Até uma próxima.